Queridos colegas, companheiros e irmãos do nosso desafiador trabalho de compreender o sofrimento de outro ser humano que está diante de nós. Trabalho especial, trabalho difícil, mas nós juntos vamos caminhar construindo possibilidades de entendimento e que deixem a gente mais inteiro, mais vivo, mais reflexivo e mais atento ao paciente que está diante de nós. Bem-vindos ao Campus Virtual da Casa dos Insights. É um ambiente preparado para vocês, especial para educação online, com campos específicos para tarefas, para fóruns, para cocriações. Vocês vão gostar demais. Né? É um ambiente que permite que o melhor de vocês, dos talentos e das cocriações, surjam e que a partir dali vocês possam ressignificar enriquecer a clínica de vocês e também, uh, dentro de vocês, surgir um ser humano mais atualizado, capaz de amar ainda mais seu semelhante e realizar um trabalho cada dia mais especial. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos repensar juntos o papel do psicólogo no sofrimento do paciente pós-moderno. Tarefa difícil, tarefa importante, então vamos caminhar juntos. Eu sou a professora Cláudia Catão, sou psicanalista, né? meu doutorado em telepsicologia no Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Tenho também, sou especialista em Healthcare Innovation pela Penn Wharton University. Sou também uh, especialista pela Universidade de Sydney, especialmente em Health, na Icahn School of Medicine at Mountain Sinai, Healthcare IT Specialist and Healthcare Administration Management. E sou uh, realizei a disciplina de pós-graduação em estrito em telemedicina com o professor Chau na faculdade de medicina da Universidade de São Paulo. O que eu mais gosto de dizer que eu sou é uma psicoterapeuta, um ser humano que atende outros seres humanos e que entende que o mais especial do encontro entre dois seres humanos é que o contato humano do jeito que eu existo com o jeito que o paciente existe cria dentro da gente e dentro dessa conexão uma rara condição de trabalho, uma especial condição de trabalho, uma transferência plena. E nós vamos conversar muito sobre qual é o nosso papel aqui, qual é o papel da clínica contemporânea. E se nós precisamos mudar ou não o nosso lugar. Vamos lá? O que, é que nós vamos caminhar juntos hoje? Né? Eu vou contar para vocês os vértices de aprendizagem. A... Nós vamos repensar a nossa atuação na pós-modernidade. Vamos conversar sobre qual é o lugar que você tem ocupado na sua clínica. Refletir mesmo. E depois vocês terão espaço para cocriar no fórum do nosso campus virtual. Quais serão os nossos vértices de aprendizagem, queridos? Vamos lá? Nós sempre temos quatro vértices, teórico, prático, clínico e reflexivo. Cada um dos nossos módulos será dividido em quatro partes com relação às áreas em que a gente espera que você possa fazer pensamentos reflexivos, levar direto para a sua vida. E em cada módulo nós precisamos ter aplicações práticas, porque a vida está acontecendo agora e na clínica. Então, em relação à teoria, eu espero que vocês possam entender quem é o paciente pós-moderno, como é que ele sofre. Em relação à prática, gostaria que vocês reconhecessem o sofrimento diante de vocês, um sofrimento atualizado, um sofrimento que pode ser de toda uma contemporaneidade, uma tentativa que vocês percebam realmente o paciente diante de vocês. Dentro da clínica... Eu gostaria que os olhos estivessem afiados e a partir do próximo paciente que chegar diante de vocês, vocês falem, opa, eu estava enxergando errado, eu estava tentando colocar o que eu já sabia para me acalmar. E peraí, deixa eu me afastar, deixa eu respirar e deixa eu observar. Com tranquilidade o que é que está surgindo de novo para mim. Tudo bem ser novo. E reflexivo, eu gostaria que vocês pudessem, a partir de agora... Uh, respeitar esse jeito que o paciente chega para mim e poder entender e refletir sobre qual é o meu papel diante dessa nova clínica e diante desse novo paciente. Muita coisa, não é? Então vamos lá. Caso você ache que o nosso conteúdo foi interessante, que essa proposta é interessante, conversa com você, conversa com a clínica e os seus colegas que te importam, obviamente, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta, Siga a gente no Instagram, compartilhe com a gente no LinkedIn. Vocês vão poder fazer um movimento de atualização da nossa clínica, de vitalização do nosso trabalho, e que juntos, enquanto grupo, possamos levar o nosso trabalho a um outro nível, não só da humanidade, mas em relação à técnica, em relação ao sigilo, privacidade e ética. E afinal... Quem é esse paciente que tem chegado diante de você? Como é que está funcionando, gente? A cabeça, o jeito de existir no mundo, de um mundo atual. Algumas coisas vocês vão reconhecer do que eu vou apresentar para vocês. O paciente chega na nossa sala e a única coisa que ele relata para nós é, a, é o conjunto de funcionalidades. Ele parece um paciente com todo respeito, como se ele fosse uma máquina de lavar roupa. Eu lavo, eu lavo roupa, eu lavo branco, eu lavo, eu lavo, eu lavo longo, eu lavo especial. Eu lavo. Um conjunto de coisas enfatizadas enquanto uh, múltiplas funcionalidades eu posso ter na minha vida. Tem um discurso também que esse paciente traz, que ele fala, fala, fala e ele não consegue dizer nada. Ele não comunica. Ele não consegue falar do que sente. Ele não consegue falar do lugar dele no mundo. E ele conta para nós também, gente, de uma condição de hiperrealidade. Mas, Cláudia, o que é essa hiperrealidade? Tudo vivido acentuadamente. Tudo overreagido. Tudo demais. É uma vida em 3D constante, com hiperestímulos, hiperexcitação. E essa tecnologia que ele vai trazendo ele começa a usá-la como se ela fosse um produto humano, uma, como se ele fosse, tão quanto uma máquina, um algo executador, sem conteúdo e sem contato consigo mesmo. E se a gente tivesse que pensar a respeito da tecnologia e de que forma a presença humana tem relação com ela? Né? Nós estamos super expostos com videoconferências, com o smartphone chegando à nossa mão o tempo todo, com toda a extensão da nossa vida dentro daquele telefone. Mas, afinal, essa tecnologia muda pela cultura, muda pela presença humana, ou nós somos atingidos sem poder re refletir, sem poder reagir, e só nos resta aceitar? Eu gosto muito do Elisio Stan, que é um professor de Coimbra, e em 2002 ele escreveu, eu citei na tese inclusive, um, um pedacinho interessante para a gente refletir. Ele fala que as tecnologias, tal como todos os artefatos materiais, utensílio, recurso, técnica, ou mesmo algum tipo de elemento da natureza, uma vez apropriados pela gente, marcados pela nossa presença humana, ou modificados pelos efeitos da cultura sobre essa tecnologia, ganham novos alcances no plano simbólico, ganham novos alcances na subjetividade. E a partir daí, toda essa tecnologia, esses artefatos, esses materiais, esses utensílios, eles revestem-se de múltiplos significados. Eles não são mais um único telefone, eles não são mais uma única câmera, eles não são mais um único monitor. Por isso, a problemática da tecnologia, a nossa reflexão a respeito da tecnologia, ela precisa ser muito, muito especial. Muito, muito no detalhe. Por quê? Porque da presença ou da ausência das novas tecnologias, nós vamos ter sempre implicações sociais. Então, não adianta que a gente demonize ou que a gente aceite demais. Nós sempre teremos implicações sociais, seres sociais que somos, toda vez que formos, atravessados ou introduzidos ao uso e à vivência com novas tecnologias. Então, antes, durante ou depois de uma aplicação concreta, nós sempre estaremos sujeitos aos efeitos simbólicos e aos efeitos subjetivos que essas, uh, esses artefatos passaram a ter. Ou seja, gente, a, a, o efeito da cultura e a presença humana vão mudar o jeito que essa tecnologia pode ser experimentada pela gente. Então, quando eu, como eu falo, né, a diferença entre uma poção e um veneno é a dose. Então, se a gente tiver uma quantidade pensada e refletida, um bom uso, baseado num conjunto de reflexões, nós podemos, então, entender que, que efeitos nós vamos querer, que modo e uso nós vamos querer. Nós vamos falar sobre mais um pouquinho Fiquem atentos ao plano simbólico O telefone é muito mais que um telefone hoje Tem pessoas que têm abstinência se tiram ele da mão não é? Ele passou a ser uma extensão E esse é o conceito de tecnologia que eu mais gosto Tecnologia não é só coisa elétrica, eletrônica Tecnologia é qualquer utensílio Que expanda as funções que o meu corpo realiza Não é legal isso? Então, qualquer tecnologia, seja ele uma faca, um machado ou um telefone, ele estende o conjunto de habilidades que o meu corpo me oferece. É para isso que ele existe. Então, gente, quando a gente começa a pensar que está numa sociedade, que essa sociedade chama sociedade da informação e sociedade do conhecimento. Por quê, Cláudia? Porque nós estamos diante de dentro de uma outra construção social, onde a gente tem uma tecnologia presente o tempo todo, onde nós temos a tecnologia sendo vista como um produto humano, como uma construção social. E a partir da sociedade de informação, ela passa a ser apresentada como algo finalizado, toma é assim, não é nada inevitável o que é apresentado para nós. Nós temos postura ativa, nós temos condição reflexiva de aceitá-la, e de colocá-la dentro desse construto social da forma que mais converse com a nossa forma de entender o mundo e de nos entendermos no mundo. Que tipo de atores somos? Nós não temos que ser atores passivos, que recebem aquilo e pronto. Não, nós podemos ser atores reflexivos e ativos, rejeitando, modulando, questionando. Né? Esse é o nosso papel, indagativo, reflexivo, não é? Então, a tecnologia ela não vai determinar essa sociedade, ela vai incorporar. A sociedade também não vai determinar a tecnologia, ela vai utilizar. E como falou o, o Elísio conosco, nós seremos... A tecnologia vai ser marcada pela, pela presença humana, não é? E vai ser também marcada pelos efeitos da cultura. Mas ela não vai determinar os nossos sócios, isso que é importante ela influencia, ela participa, mas ela não é determinista sobre nós. Quando ela seria determinista, Cláudia? Se fomos, fôssemos usuários passivos, nada reflexivos, e que não escolhêssemos de que forma essa tecnologia, e o quanto dessa tecnologia deve implicar no nosso jeito de existir no mundo. Então, aqui já começa uma função do psicólogo num, num, num mundo pós-moderno, numa sociedade de informação e conhecimento. Reflexão. Ativa, atenta, atuante A respeito de o que, como e quanto De tecnologia eu quero na minha vida e em que áreas Vocês me veem atuante nesse campo né? Normalmente uh, me chamam para projetos Que tem a ver com telepsicologia na, na, em sua maioria Assim como me convidaram aos dois anos atrás Para eu uh, programar, ajudar na programação de robôs que pudessem atender pessoas, então essas conversas precisariam estar pré-realizadas para que esse robô pudesse ter uma interação mais fluida, mais terapêutica. E eu me recusei. Me recusei exatamente pela mesma coisa que falei com vocês. Né? É... A tecnologia, gente, ela não pode ser algo finalizado e que eu ajude a ocupar um espaço no mundo que eu não acredito. Pode ser que outra pessoa faça e fez? Pode, mas eu não. Não será com a minha ajuda, não, não será com o meu trabalho que eu vou capacitar utensílios mecânicos para se passar por pessoas atendendo outras pessoas. Eu realmente acredito que uma coisa é suporte terapêutico. Outra coisa é você preparar, ou psicoeducação, onde você entra num site e recebe informações. Outra coisa é você programar um robô que responde automaticamente com o nome de uma pessoa e os desenvolvedores falam, não, mas ele fala que é um robô. Não, não importa, gente. Se a gente consegue se vincular a um telefone, quanto mais é um robô que nos atende. Então, eu fico instruindo e permitindo que pessoas humanas façam vínculos com máquinas e começo a preparar essa máquina para que ela reaja como uma pessoa. Então, para mim, isso não é um bom caminho para que a tecnologia entre na nossa área. Então, comigo, em postura reflexiva e ativa, é não. Então, de mim, não vai receber ajuda. A mesma coisa com vocês. Vocês vão ter opção de como sujeitos sociais que somos, né? nós todos que somos profissionais da saúde mental, nós temos que estar muito conscientes dessa nova ordem. Né? É um novo mundo. Né? Nós precisamos ser... É, participantes dotados de uma capacidade de resposta humana ativa. E o processo de construção de uma sociedade de informação, nós todos estamos participando, é um processo contínuo. E nós temos que, então, não nos esquecer da nossa capacidade de resposta humana ativa e reflexiva. tá Afinal de contas, gente, essa tecnologia ela não segue um, um, um percurso pré-determinado. Por mais que a, o desenvolvedor pense... É a partir da interação social que aquilo vai se modificar, que aquilo vai crescer, que aquilo vai funcionar, que aquilo vai ser aceito pela sociedade ou não. Todo mundo lembra do Easy Taxi. Se a gente não tivesse entendido, e se o motorista de táxi não tivesse utilizado o aplicativo, entendendo ele como uma coisa boa, jamais teria chegado a nós, jamais teria se espalhado. Ou seja, sem a aceitação, sem a utilização e sem a propagação, na, nos sócios, não há tecnologia que se sustente por longo prazo. Então, não há predeterminação ao nosso papel atuador e ativo. Ou seja, o percurso no desenvolvimento social dessa sociedade que nós estamos de informação, ela é determinante do nosso papel. Ela é determinada e dependente pelo, do nosso papel. E muito mais, nós temos feito Ponte e Oliveira disseram que exercitar nossa capacidade crítica e eu falo muito da nossa discernimento de capacidade coletiva. Então, quando a gente está junto aqui, pensando, refletindo, escolhendo de que jeito nós queremos que a te tecnologia esteja entre nós, o quanto da tecnologia nós queremos, aonde nós queremos, de que jeito nós queremos, a utilização da tecnologia para levar a psicologia a um outro nível, a um patamar de excelência, a um patamar de segurança, uma, que a psicoterapia e saúde emocional alcancem o um maior número de pessoas. Então, a tecnologia está sendo usada nesse sentido para maior alcance, para ampliação de acesso. Mas ela não pode ser utilizada para queda de qualidade, para ser feito de qualquer jeito, para ser feito a qualquer custo. A revelia do que o paciente pode escolher, sacrificando, por exemplo, em ambientes seguros o sigilo. Então, muitas coisas nós temos que pensar, porque quando nós aceitamos e começamos a usar videoconferências inseguras, nós estamos determinando uma aceitação, nós estamos apontando um caminho na construção do social. E nós todos temos uma implicação individual. Se cada indivíduo resolve sacrificar o sigilo, o coletivo sacrifica o sigilo. Então nós temos que ser a resistência, nós temos que ser um coletivo que pensa, nós temos que ter um discernimento ativo, nós temos que defender a nossa prática que é essencialmente humana. E aí, como é que fica, gente? Nós temos novas tecnologias, nós temos uma nova sociedade de informação e comunicação. Nós teremos novas subjetividades, porque nós já vimos que toda uma introdução de tecnologia nos sócios muda o entorno. E a partir dali, muda a nossa forma de existir no mundo. Nosso paciente, feito de uma nova subjetivação, passa a ser um paciente diferente, um paciente pós-moderno. E Nós? psicoterapeutas, estaremos do passado, antes da tecnologia, numa subjetividade que não está aqui mais, em pacientes que não existem? Vamos começar por aí. Então, vamos começar pensando, gente, sobre a revolução que nós estamos vivendo. Às vezes a gente se assusta, né? E às vezes a gente se surpreende com tudo que já está acontecendo e quando a gente pisca o olho, um monte de coisa já foi. Mas é importante a gente entender que o papel da psicologia e um pouquinho de história é legal para a gente entender a importância, a relevância, a potência de um determinado trabalho e ciência. A psicologia ela foi surgir exatamente naquela transição da era industrial, quando as pessoas tinham uh, um jeito de existir antes, e aí começou máquinas, motores, outro jeito, a mulher teve que pra... as mulheres foram trabalhar, os homens estavam em guerra... E aí implodiu o modelo familiar que existia, implodiu o sócio como era, ele era apresentado. A partir daí, nós vivemos uma ruptura em modelos pré-existentes. Sempre que a gente vive uma ruptura de modelos pré-existentes, há uma rachadura no que se entende como comum de todo dia. E as pessoas passam a ter que viver como nós sempre vivemos, que atendemos as pessoas, num momento que ainda não existiu. Com nada preparado antes Com nenhuma reflexão feita antes daquele momento Porque o momento é novo E quando a gente renova isso tudo E implode o que existia antes Surge um novo jeito de existir no mundo E surgem também angústias Então a psicologia surge nesse momento Para dar conta de compreender, estudar, acolher, entender Então é importante que a gente pense O nosso papel nisso tudo e, e o que está acontecendo agora? Os pesquisadores contam para nós que em termos de novas tecnologias de informação e comunicação, o impacto que nós estamos tendo hoje na ruptura do tecido social em relação ao que está sendo apresentado agora é muito mais potente do que foi na era industrial. Ou seja, se naquela época a psicologia teve que nascer, o que, que a psicologia não vai ter que fazer para dar conta de uma ruptura maior ainda? de um novo estado de coisas, de um novo estado de ser e pertencer, de um novo conjunto de gêneros, de um novo jeito de existir no mundo. Então, nós temos constituições familiares, com dois pais, com duas mães, com poliamor, com transgêneres. Nós somos apresentados a uma velocidade de transição como nunca antes vista. E coisas que antes... Uh, o profissional, não, o, o, o paciente não tinha espaço social para viver, hoje ele consegue ser ele mesmo, apresentar suas diferenças e exigir respeito para viver numa sociedade que o acolha também. Então, o nosso papel muda em relação à cultura. Uma vez, para dar um exemplo clínico para vocês, uma vez eu estava conversando com meu, meu ex-supervisor, já falecido, e ele contando para mim que no início da carreira dele, e eu tinha 40, ele tinha 80, para vocês terem uma ideia. No início da carreira dele, quando tinha um paciente homossexual que chegava para ele, dentro da construção social não existia lugar para esse homossexual. O homossexual era pederasta, era uma pessoa vista como a margem da sociedade, uma pessoa com baixa moral, e então ele não tinha espaço para existir. Então, ele precisava casar, ele precisava fingir que tinha família, ele precisava esconder o jeito que ele era no mundo, ele tinha que exercer essa sexualidade como se fosse num submundo, e era muito sofrido. E não dava para o analista falar, vai, sai do armário, rompe, vive, que ele não seria de total destruição para a vida daquele indivíduo. E que agora, quando eu estava com 40, ele estava com 80, olha como a mudança social e hábitos e costumes muda o papel do analista, muda o papel do terapeuta. Por isso o terapeuta tem que conversar com o seu tempo. Por isso que o psicólogo tem que conversar com o seu tempo. Por quê? Porque agora, quando chega uma pessoa que tem uma homossexualidade, qual é o nosso papel? Que ele mesmo aceite, que ele se sinta bem com isso, que ele possa ser ele mesmo. Por quê? Porque dentro do contexto social, já romperam. Já existe um lugar para tipo qualquer tipo de amor. Já existe um lugar para eu exercer o meu desejo com natureza e, e, e com liberdade. Então, olha como também as mudanças sociais elas apresentam liberdades no jeito de ser, de existir, de me apresentar diante do mundo, com mais validade interna de quem eu me sinto e sou. Então, o nosso trabalho ganha alcance, ganha potência, quando a sociedade se rompe, se abre, avança. Mas de que adiantaria uh, se o meu analista continuasse vivendo no mundo de que um homossexual tinha que viver fechado? à margem. Se ele não conversasse com o tempo dele, ele era um cara muito, o professor Riadio era um cara muito, muito potente. Ele atualizou, a, a clínica dele conversava com esse tempo. Então, gente, é muito sério que a gente esteja à margem da nova construção social. Porque a gente corre o risco de conversar sobre um discurso que não se aplica a esse mundo. E oferecer um conjunto de técnicas que também não se aplica mais a esse mundo, só porque a gente fica numas de que a gente só sabe fazer isso, porque foi ensinado assim sempre. Tudo bem a gente ter sido ensinado da forma como sabiam nos ensinar, e eu sou professora da pós-graduação desde 98, então eu sei a responsabilidade formativa que nós temos com outros colegas. Mas nós também temos que pensar que eu, diante do meu paciente, diante de um novo contexto social, eu tenho que pensar o que ele precisa, o que ele deseja, quais são os seus anseios, quais são as suas necessidades, como é que ele se sente, e atualizar a minha percepção de mundo e do outro. E aí entram aquela, entra aquela questão que a gente conversou a respeito de novas tecnologias, num novo contexto social, sendo modificadas, aceitas ou não, pelos seres humanos, que são hoje pacientes, nada pacientes, mais clientes pós-modernos e essa nova construção subjetiva. Alguns de vocês falaram, como assim? Poxa, Cláudia, nova construção subjetiva? O que vem a ser isso? E aí entra o contexto de subjetividade, que eu acho importante, não é? Peguei um contexto mais amplo para a gente poder entender. A subjetividade, ela trata de inquietações que são específicas de um indivíduo só. Eu brinco que é como um óculos, que eu vejo a vida cinza, o outro vê preto, o outro vê lilás, o outro vê amarelo. Cada um de nós tem uma condição de sentir, perceber, reagir totalmente distinta. Né? É, a subjetividade é o nosso espaço íntimo. É o jeito como, como eu me relaciono com o meu mundo, com o mundo externo, com o mundo social. E também com o meu próprio mundo interno. Então, a subjetividade, gente, é então o mundo interno de qualquer um de nós. E a subjetividade, ela é também o meu jeito de uh, entender as minhas emoções, os meus pensamentos e também os meus sentimentos. E ela é muito individual mas ela é permeada pelo coletivo, pelo social e por toda a forma de tecnologia que acontece entre nós. Exemplo, que é bom da vida para a gente pensar. Quando a gente tinha televisão, antes da televisão, quando a nossa tecnologia era piano, as pessoas terminavam de almoçar, e era vela ou jantar, e se reuniam numa sala, e uma, um dos membros da família ia tocar o piano e as pessoas iam ficar ao redor desse piano, contemplando e conversando. Essa tecnologia é disponível. E olha o nível de interação que a música permitia. Quando surge o rádio, a pessoa já não tocava mais. As pessoas se reuniam para ligar um rádio que trazia uma informação de fora. E todo mundo era, ficava receptor e, quem sabe, discutindo sobre aquilo que era informado, na melhor das hipóteses. De repente veio a TV, a TV vem, traz uma imagem, traz uma interação extremamente forte e coloca todos os indivíduos parados absorvendo, com quase nenhum tipo de interação. Por isso que a gente chama de interação passiva, tela, tela, tela, tela. E o conteúdo escolhido, seja lá por quem, que cria um mercado, é massificadamente colocado entre nós. A gente era obrigado a assistir aquilo que tinha ou não assistir. O conteúdo era enviesado, o viés político, que notícia aparece. Como assim até hoje acontece? Quando vem a tecnologia, abre tudo. E a partir dali você tem, por exemplo, um Netflix, que seria um, um on demand, ou seja, na medida do meu desejo, na medida da minha vontade, na medida do que eu quiser, meu próprio gosto, meu próprio desejo do momento, no horário que eu quiser, eu clico e assisto na hora, sob demanda. Então, veja como a mudança da tecnologia também veio em reação a um outro jeito de existir no mundo. O indivíduo queria liberdade para escolher, o indivíduo queria ter direito a gostar de coisas diferentes, o indivíduo queria não ter televisão em casa, ele queria simplesmente ter um monitor. E muitos são da geração nova que não possuem televisão em casa. Ele só possui um computador e, no máximo, um monitor para espelhar a tela. Por quê? Porque ele entende que ele tem o direito de clicar e assistir exatamente aquilo que ele quer. Mas se eu não tivesse um público consumidor desejante dessa individualização e dessa liberdade, de que adiantaria o meu produto? E se eu crio um Netflix, apresento à sociedade e a sociedade não aceita, ele não teria virado um modo de uso de, de, de vida, você está assistindo séries, está assistindo Netflix. Então, houve uma aceitação, houve uma modificação, e a partir dali, outros, outras propostas que copiam a primeira proposta. Mas, entenda, tem que vir de um desejo, tem que ter uma leitura de desejo, tem que responder a um anseio. E aí, gente, diante dessa sociedade que tem uma nova subjetividade, tem um novo mundo interno, que é totalmente influenciado pelo seu entorno e pela tecnologia oferecida, não seria natural pensar que se a subjetividade é nova, o jeito de sofrer também seria diferente do que a gente está acostumado? Mas Cláudia, por que, que você está tanto alertando a isso? Para não ter perigo da gente, e é um dos vértices que eu pedi a vocês, estar atendendo um avatar do meu paciente. Gente, o paciente hoje pode chegar... E de descrever para vocês durante mais de um ano uma pessoa que não é ele. Uma pessoa que ele pensa ser ele. É quando a gente sente que tem um vazio. Ele fala, fala, fala, não diz de nada, não vai de lugar nenhum e não ressoa em você nada. E ele vai e fala mais, ele mais, fala mais. Ele fala de um eu que não é ele. Ele representa um papel durante todo o tempo que nem ele sabe que é um papel porque ele desconhece a presença de um eu que seja de fato ele mesmo, porque ele nunca entrou em contato consigo próprio. Então ele jura que aquela atuação que ele faz para você é de fato ele. Daí a queixa de vazio existencial que nós temos hoje em dia. Por quê? Porque devido a um, a aceleração do tempo, devido à deterioração da vida urbana, devido a gente não ter mais espaço de convivência de grupo, a, a, a gente ter perdido, ter tido uma redução de liberdade No sentido de que se a sabedoria sumiu É uma pseudo liberdade Então não adianta aumentar minha liberdade Se eu não tenho condição de lidar com ela né Eu tenho mais perdas do que danos Então é um pseudo aumento de liberdade eu não tenho nenhuma perspectiva de futuro Eu posso ser qualquer coisa, eu tenho 1080 profissões O futuro pode ser o que for Eu não tenho projeto de vida Ninguém conversa sobre projeto de vida Eu tenho uma vida hiperfuncional, asfixiante, sufocante Eu tenho uh, deterioração das questões familiares As famílias muito dispersas, muito pouco conectadas entre si Excessivamente conectadas com dispositivos Cada um no seu quarto, fechados em mundos paralelos Numa mesma república nós temos perdas de vínculos significativos, porque fica mais difícil conversar com seu filho se ele só quer te mandar o um WhatsApp dentro da sua casa. E você deixa. Você não derruba o Wi-Fi, que deu é o paciente meu, tem um que enrola o cabo antes de ir embora, e não põe chip nos, nos telefones para o filho dele ser obrigado a conversa, conversar com ele quando ele chega. Então, ele convoca os telefones quando ele chega. Né? Então, assim, se a gente não for uh, ativo, a tecnologia entra onde não deve e tira o que não pode. Se eu sou um pai ativo, que chega, desliga o telefone, derruba o Wi-Fi e exige duas horas de conversa comigo todo dia, vai ter que rolar. Confisco o telefone, se a conversa não for boa, não devolvo. Então, isso vai sur... Entendeu a posição crítica? Entendeu o meu jeito de reagir? De não aceitar? É isso, né? Entram também, gente, uh, pelo excesso de tudo isso que eu estou conversando com vocês, uma fadiga crônica. Um cansaço que não passa, um cansaço gigantesco, um cansaço maior que a vida, um cansaço de viver. A mente passa a apresentar para nós um jeito de existir abstrato, onde você nota pouca, pouco contato de vitalidade. É aquela coisa sem alegria, de tom qualquer, é super, super sem contexto falta de contato com a realidade. O paciente fala num distanciamento do aqui e agora, né? E diante desse vazio todo, aquela tentativa de divertir com festa, bebida e compra, compra, compra para ter um, uma uma satisfação fugaz que se perde imediatamente, eu tenho que comprar novamente, eu não sei o que eu comprei, nem para quê, nem com que sentido. E aí, gente, diante de todas essas características do sofrimento de hoje em dia, desse paciente pós-moderno que está sofrendo muito e diferente, e de uma intensidade que a gente não estava acostumado a ver, natural, que se eu não tenho ausência, se eu não tenho futuro, se eu não tenho contato nenhum com a minha realidade interna, e se eu não tenho vínculo significativo, falas do professor Gilberto Safra, não é natural que eu tenha decorrências no meu plano psicológico e também no meu plano existencial? E não é natural que eu ache que uma vida sem futuros, sem realidade interna e sem nenhum tipo de ligação importante não vale a pena ser vivida? A morte ela passa a ser apresentada como resposta a uma vida vazia, sem esperança e sem amor. Daí a gente está assistindo epidemias de suicídio, desesperos, os canais de CVV não dando conta, os canais de CVV estão tá no chatbot, e-mail, telefone e fica na fila para mais de 40 minutos. Então, está difícil viver e cada vez mais o nosso trabalho passa a ser relevante. Então, gente, a gente passa a ter uma sensação de que a gente está vivendo numa solitária virtual. Por quê? Porque a dimensão tecnológica, ela, ela é utilizada para eu construir um eu diferente de mim mesmo, para eu alterar o meu jeito de existir no mundo. É como se o meu jeito de existir no mundo fosse, fosse ruim, fosse, fosse uh, de baixa qualidade. Então, eu mexo o nariz, eu mexo o olho, fico horas mexendo numa foto para que eu pareça uma outra coisa que muitas, que muitas vezes, ou na maioria delas, não tem nada a ver com quem de fato eu sou, mas eu nem sei mais quem de fato eu sou. Eu sou... Uma imagem que precisa ser aplaudida, senão eu não tenho valor. Então, é uma valorização de uma imagem vazia, de uma construção bem longe de quem eu sou. Nós temos também os pacientes que transformam a si mesmo em personagens. Paciente que chega para nós, que vive mais tempo no personagem que ele criou, do que na vida real, que é extremamente desinteressante. Eu mesmo já atendi mais de um caso de, de, de pacientes que têm emprego, têm marido, têm tudo, e de repente some do trabalho, não aparece mais para trabalhar. E aí o pai chama, ligam, mas você sabe do fulano? Não, ele não está indo trabalhar. Não, não, quando chega na casa da pessoa, a pessoa trocou o dia pela noite. A pessoa vive a noite vivendo em realidade paralela, que é, uma, que é um... Um, uma cidade né, onde é tudo online onde ela pode ter porsches, ela pode ter o corpo que ela quiser ela pode ter quantos amigos ela quiser ela fala o que ela quiser ela cria uma pessoa que para ela seria o ideal de, de como estar nesse mundo e aí ela passa a noite ali quando é de manhã ela não quer acordar então tinha comida estragada na geladeira, tinha os animais sem serem alimentados, que ela tinha pets a casa inteiramente suja, a pessoa desgradanhada, sem banho, sem comida. Por quê? Porque não tem vitalidade para a vida real. Ela é inteirinha, transportada. Então, são muitos os casos que a gente está vivendo de pessoas que se transformam em avatares. Desde momentos graves como esse, como eu estou contando para vocês, que é uma verdadeira intoxicação, como se fosse uma dependência química, é uma dependência química de um ambiente virtual, é uma depressão violenta da constatação de que o meu jeito de existir no mundo não agrada, ou é porque eu sou gordinha, ou porque eu sou isso, ou porque eu nunca fui aceita, ou porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu não tenho o recurso que eu gostaria de ter num mundo tão materialista, eu me sinto menor. Então, as angústias são muito grandes. E o mau uso da tecnologia, um uso de tecnologia como fuga, põe a gente numa solitária virtual, perigosa, e que requer outros tipos de compreensão. Né? Esse espaço virtual ele fica muito mais interessante do que a carne e osso Que no carne e osso, gente, no aqui e agora, de fato Eu tenho que interagir com vocês, vocês podem me responder o que vocês quiserem E eu tenho que interagir com a partir daquilo que eu não posso prever Essa geração nova, ela escreve, se ela não gostar, ela volta daqui uma hora Se ela não quiser responder, ela deixa no vácuo Ela não tem que ter nenhuma habilidade relacional, ou quase nenhuma então, quando ela é colocada frente a frente, e as pesquisas mostram as dificuldades relacionais gigantescas, ela é colocada diante de outro ser humano, ela não sabe o que fazer. Nem na conquista, por conta dos aplicativos, que tudo é feito à distância, e nem nas conversas. Então, há uma perda da dimensão relacional. E essa vida fica subutilizada. A vida daqui e agora, ela é subatualizada, subutilizada, e as pessoas se colocam num sofrimento intenso, dentro de uma solitária virtual, onde ela jura que tem 17 mil amigos. Então, é muito séria essa condição. A gente precisa falar sobre uso saudável de rede social, a gente precisa falar sobre detox de rede social, a gente precisa falar sobre reconfigurar a, a sua, o seu número de horas na rede social, né? e de trazer vitalidade para o mundo real, e, e mostrar a evolução do aqui e agora. Do enfrentamento da vida que acontece aqui. Então, a gente precisa conversar sobre essas coisas. Muitas vezes o paciente quer mostrar a rede para nós. Ah, não, não vou ver. O paciente quer mostrar o game que ele joga. Eu não olho. O paciente está que tentando me contar que ele tem um avatar, que ele tem um outro personagem. Ou seja, ele está me contando do que ele precisa ser para ser aceito. Eu não escuto. Porque alguém me falou que coisas externas não entram na sessão porque alguém me falou que eu não tenho que olhar essas coisas. Eu só tenho que ficar no discurso. Mas como é que eu não entro se o discurso dele é teclado? Como é que eu não entro se ele assiste uma série atrás da outra e quer me contar da série, como ele reage à série? Às vezes, o único ponto de verdade que nós temos na clínica é o jeito que o paciente relata como ele reage, como ele interage, o que ele gostaria de ser na série, né? que ele mata a gente dia e noite. Ele vai contar do conjunto dos impulsos primitivos a partir da, da forma como ele interage com a série. Por quê? Porque a vida dele não tem outros seres humanos. Então nós temos que repensar a nossa forma de atuar. E qual é a principal qualidade, então, do psicoterapeuta, que é do professor Riad Simon? A qualidade principal, gente, não é a intuição. Ela é importante, mas ela não é. Também não é a inteligência. O cara não precisa ser o super inteligente. Ele também não precisa ser o super criativo e nem o super experiente mas ele precisa ser um cara recheado de compaixão se ele tiver compaixão e um coração é, compassionado, não é? cheio de compaixão ele vai conseguir acolher o outro do jeito que ele vem e aí surge a vivência de uma experiência amorosa o contato humano se instala e a gente começa a pensar sobre que tipo de transferência a gente anda fazendo. Que tipo de aliança terapêutica a gente anda fazendo. E um convite, uma coisa muito legal que eu tô experimentando, tem feito muito sentido para mim. Que é a aliança terapêutica plena. Muito legal, vocês vão gostar muito. E aí, gente? Chega o nosso papel como psicoterapeutas, chegando no finalzinho aqui da nossa reflexão como seres humanos. Nós temos, e aí a Nicolás da Costa, uma querida amiga de uma colega nossa da Casa dos Insights, inclusive no Rio de Janeiro, da PUC, ela usou uma frase que eu gostaria de falar para vocês. Enquanto nós, profissionais da psicologia, acreditarmos que o ser humano não está sendo tocado pelas transformações radicais que esse mundo vem sofrendo, nós corremos o risco de perder a capacidade de estudá-lo, de descrevê-lo, de interpretá-lo, de compreendê-lo. E se a gente não consegue nem descrever, nem interpretar e nem compreender, quanto mais ajudar. Então é a partir de entender que ele está sendo radicalmente transformado, é que a gente vai esfregar esse olho, vai parar de ficar com medo de não saber o que está acontecendo, porque a gente não sabe, que a gente não viveu isso, a gente não nasceu assim, e desvestido de ter que saber, nós vamos poder observar o fenômeno. E aí nós vamos poder, de fato, ajudar esse paciente, construindo com ele possibilidades de acesso e de ajuda. Uh, o Moraes e Silva também falam uma coisa legal, que uma das principais funções da psicologia é descrever, interpretar e compreender todas as organizações subjetivas, que agora você já está craque, e que nós já sabemos que essas configurações subjetivas são geradas nos novos contextos sociais. Então, se a tecnologia desempenha uma, um forte fator na construção de novos contextos sociais, porque aquilo fica entrencado entre um e outro, nós vamos ter novas organizações subjetivas, porque esse mundo está todo modificado. Então, a nossa função também é acompanhar a modificação, também é entender. E aí eu pergunto para vocês, para a gente refletir aqui. Depois disso, tudo que eu mostrei. E o seu papel agora? É o mesmo de antes? E a sua transferência? É a mesma de antes? E a sua entrevista inicial? É a mesma de antes? A sua forma de propor trabalho também? Você é aquele cara que é um monoterapeuta feito brinco? É um cara que só tem uma proposta? Né? Ou você só tem uma proposta porque ninguém nunca conversou com você para ter outras? Que você tinha um mundo que não precisava de outras. Agora nós estamos num mundo plural, onde o paciente quer ter opções E vocês têm opções, vocês só não entendem que tem. E a tecnologia ela vem para nos ajudar criativamente a criar essas opções A partir da escuta, que é o mais importante Se a gente sabe escutar, se a gente estudou para escutar Se a gente tem um set interno bem formado a partir das nossas formações A gente aguenta a tu turbulência do mundo externo porque a gente conversa com alguma parte forjada, firme. E aí eu consigo sobreviver às turbulências e às mudanças frequentes nos enquadres. E eu consigo propor práticas mais criativas e flexíveis, porque eu parto de uma estrutura. Eu sei aonde eu vou e aonde começa a me incomodar e onde eu não dou conta mais de ir. E o limite é a flexibilidade do meu eu terapêutico. Quanto mais flexível o meu eu terapêutico puder ser, se sentindo confortável para um trabalho de qualidade, mais livre ele está. Então, eu te pergunto, qual é o seu papel agora? E aí, a gente precisa perguntar na o, nossa questão que nos trouxe até aqui. Chega na nossa formação, a gente está lá, ensinam para a gente um enquadre, um set, um enquadramento. E ensinam para a gente que a gente tem que ter um papel Maior, determinador, que diz como acontece, como tem que ser, de que jeito vai ser, quanto tempo vai durar, de que forma vai se dar. Naquela época em que todo mundo estudou isso. Isso se aplica a essa conjuntura atual? O paciente quer sentar num lugar super menor que você para ser constrangido a um tipo único de conversa, pré-determinado por você numa conversa que ele pergunta quanto tempo dura e você diz não sei, com que objetivo você não sabe dizer, que ninguém te treinou para dizer isso, ninguém te ensinou o que dizer, te ensinaram a correr solto e o paciente de hoje não faz nada solto, ele quer saber onde ele está entrando, o que eu acho bem justo, quais são as partes desse processo, para ver se ele concorda em passar por elas, se ele concorda em investir recurso de tempo, de dinheiro, num processo que você não consegue explicar como vai se dar, essas são as queixas do paciente pós-moderno para mim. Por quê? Porque eles vêm me procurar pela referência da terapia online na internet e eu não recebo mais as indicações, mas eu passo para os colegas da casa dos Ensights. E as queixas na entrevista são sempre as mesmas. Eu chego lá, só tem um papo furado, eu pergunto como vai ser, não tem quanto, quanto tempo vai durar, não tem como isso vai ser avaliado, não tem quanto tempo vai, vai se dar, até onde eu tenho que chegar, qual é o alcance desse processo e é que eu tenho que me submeter. A pessoa não sabe explicar. E eu não quero entrar num lugar que eu não sei onde é, nem para quando, nem para quanto, nem o que eu devo esperar disso. Está errada essa fala? Será? Será que se a gente não fosse da área, não fosse previamente enfiado com chip que todo mundo põe igual, nós também não acharíamos estranhíssimo essa proposta que não tem nenhuma explicação? Simplesmente confia e vai? Não é bem estranho? Não parece inseguro? E aí vem a minha pergunta para vocês, qual é o seu lugar nessa clínica pós-moderna? O paciente manda em você, você fica submetido ao mercado onde ele te diz o que ele quer quanto ele vai pagar, ele quer ser, que as sessões dele sejam repostas, ele não aceita nenhum tipo de prejuízo, ele não barganha nada com você, ele quer determinar o seu jeito e o seu modo de trabalho. Será que esse também é o caminho? Ou será que a gente pode pensar que o anseio desse paciente, e o nosso também, é dividir responsabilidades? não quer dizer que ele se responsabiliza pelo processo, mas ele aceita um convite de estar com você com objetivos, por um tempo determinado, com um valor determinado, pactuadas condições, por quê? Porque eu proponho a ele várias possibilidades, só presencial, presencial e online, híbrida, com, com planos de monitoramento, onde eu, eu falo com ele eventualmente por mensagem e com um dia de sessão fixo. Pacientes que não tem horário nenhum, eu posso acompanhar ele pelo plano de monitoramento, e ele tem direito a alinhar comigo durante a agenda dele do mês, dois horários possíveis para ele, porque a agenda dele não existe. É aquele cara que todo dia, todo mês ele é apresentado uma agenda nova, com as agendas tudo fechada, sem ele saber, e eu tenho vários desses. É justo que eu queira encaixar ele em terça e quinta, 17, 15? Se ele não sabe se ele vai ter terça e quinta? Então, ele está te pedindo muito? Se ele não tem agenda? Se ele não tem constância e regularidade? Como eu vou propor horários de constância e regularidade? E como eu vou pedir para o colega, e aí eu jogo ele na posição anterior de desnível, que ele perca os horários que o paciente não pode ter, porque simplesmente ele não pode ter e ele não vai pagar por isso? E como que eu coloco o paciente num contrato... Onde ele vai ter que estar sabendo que ele não vai ter que estar e pagar por isso Entendem, gente? Então quando eu proponho uma divisão no contrato Significa pactuar o que é possível Significa flexibilizar os encontros Para que ele esteja intensamente aderido Concordando, fazendo sentido para ele Uma concordância que vem de um fazer sentido De, de, de se convidar a estar aberto para aquilo porque você explicou como pensa, até onde vai, de quanto em quanto tempo você vai avaliar. E essa é a proposta, de que jeito eu apresento o meu trabalho, que coisas eu sei fazer que eu nem sei que eu sabia fazer. De quanto em quanto tempo, Cláudia, que eu falo que a gente vai avaliar? De que forma eu vou avaliar? Avaliação subjetiva conta? Eu posso usar escala ou não posso usar escala? Convém eu botar uma escala num paciente que é extremamente controlador no início, Será que ele vai gostar de medir parâmetros e notar que ele evoluiu? É interessante, não é interessante? Com esse é interessante? Com aquele talvez não? Mas existem possibilidades, eu posso apresentar várias, esse paciente vai escolher qual, qual que faz sentido para ele. Então quando ele está comigo ali por um convite, nem submetido, nem eu, o processo é fluido. Todo mundo vai com tudo, todo mundo tá feliz, todo mundo tá aderido, disciplinado com aquele processo Comprometido Não tem processo terapêutico e não tem aliança terapêutica sem comprometimento E para você tá comprometido, aquilo tem que fazer um imenso sentido para você Se aquilo perde o sentido, você perde a motivação Então, gente, quando a gente vem para um momento em que a gente tá usando videoconferência Psicoterapia por meio de videoconferência. E a gente sabe que a psicoterapia por meio de videoconferência ela foi comparada à psicoterapia presencial, não porque tem que ser comparada, mas porque só existia presencial. Então, para medir uma eficácia, para medir uma aliança terapêutica, forte ou não, você precisa comparar. E nós sabemos que o profissional numa tecnologia adequada, bem preparado, que garanta sigilo e privacidade, e que domine a tecnologia que ele pretende oferecer, ou seja, ele sabe apresentar um bom processo terapêutico ali, com todas as intempéries que um processo terapêutico online oferece, esse cara preparado ele consegue uma eficácia semelhante. Não tem nada a ver ser igual, ok? A eficácia é que é comparativa. Então, quando eu tô nessa situação preparada, e eu vou pensar: escuto áudio só? Escuto o vídeo? Faço vídeo e áudio? Pode ser por mensagem? Como é que eu penso? Se pode ou não? Não é porque o meu supervisor, que a vida inteira escutou pessoas, não consulta nenhum tipo de literatura e fala que agora, já que vai ser, basta você ligar para o paciente que está feito. Quem foi que disse isso? Gente, na pirâmide de evidência, a opinião pessoal é a última que conta. O que, ba o que vem é quem veio antes de nós pesquisando, estudando e nos dizendo qual é o caminho seguro para trilhar, em nome do respeito a uma potente aliança terapêutica ou de uma potente transferência positiva. Por que, que eu falo isso? Vou mostrar para vocês. Quando você vai escolher a tecnologia, ela tem que refletir o que você quer. Mas se você nem sabe o que você quer, como você vai escolher a tecnologia? Então, vamos supor que você queira, a partir de agora, pensar num jeito equilibrado em relação às responsabilidades do processo terapêutico, dividindo em parceria com o seu paciente, ninguém submetido, num contrato conversado que faça sentido para todo mundo, onde ele entendeu até onde ele vai, como, quando, por quanto tempo e quanto custo, ok? E aí vocês resolveram fazer um quadro conversado. E aí a gente vai pensar, que tipo de tecnologia eu vou usar? Eu decido sozinho? Ou eu vou conversar com ele? Olha, então nós temos algumas possibilidades. Eu gostaria de usar a videoconferência no início, porque a pesquisa é bastante robusta em relação à condição da gente manter um vínculo de trabalho forte com áudio e vídeo. Você acha que você consegue manter uma condição de áudio e vídeo? No seu trabalho, onde você vai estar, onde você pretende ser atendido. Ah, mas eu vou estar no meu trabalho. Sem problema contar o sigilo, porque o consultório virtual seguro fecha tudo. Isso é importante? É, por quê? Porque todas as empresas, tudo que conecta nos computadores, é completamente rastreado. O TI sabe onde ele clica, o que ele leva, onde ele salva, o que, que acontece, bem como os seus conteúdos. Conteúdo de e-mail é aberto... Por quê? Que considera-se que tudo que é feito naquela máquina diz respeito empresa. Então, faz sentido eu atender a pessoa numa videoconferência, sem segurança, num ambiente totalmente monitorado? Que tipo de segurança eu ofereço para essa pessoa? Eu sei porque eu atendi um, uma pessoa uns anos atrás, numa empresa seríssima, e a sessão dele era uma hora de quinta-feira. Depois de cinco quintas-feiras, o TI mandou chamá-lo. Chefe de TI, CTO. Ele falou então, falando, eu gostaria de saber o que que acontece que de todas as quintas-feiras de 13 às 14, você acessa um lugar que para nós não é acessável. Aí ele riu, né, isso tem muitos anos já, a gente já tinha o um consultório virtual seguro. Ele falou, eu faço terapia, terapia. É, eu faço terapia, num ambiente específico. Aí mostrou o consultório virtual seguro e falou, pô, que luxo. Então é isso que você tá? Porque é criptografado. É, é, criptografado. Ele já tava achando outras coisas. Por quê? Porque não era nem um pouco normal você ter uma criptografia protegendo a sua conversa. Então parecia, de repente, uma dark web, um ilícito, alguma coisa. Então ele foi chamado para responder sobre a segurança do que estava acontecendo ali. E ficou felizão que tudo que ele falava, que diz muitas vezes respeito a chefe, a trabalho, a empresa, estava completamente protegido pelo sigilo. Ele sentiu o quê? Cuidado, proteção. Cuidado e proteção são parte do quê? Da aliança terapêutica, que é movida pela confiança. Se eu não confio que eu estou protegido, se eu não confio que tudo é feito para manter o meu sigilo, como eu posso ter potência na, na aliança terapêutica? na transferência positiva. Entendem? Tudo que a gente faz na clínica online e presencial repercute na aliança terapêutica. O jeito que eu escolho, o jeito que eu proponho, o jeito que eu enfio ela abaixo, tudo isso é importante, gente. E por que que eu falo isso? Porque eu vou dizer para o meu paciente, olha, ah, doutora, eu não tenho condição, eu não tenho condição de ter vídeo, porque onde eu estou é rural, e a minha internet não vai dar conta do vídeo, então a gente vai ter que ficar só com o áudio. Tudo bem a gente se cumprimentar? Como é que eu sei se tudo bem? Aí vem as pesquisas, para isso que é feito ciência. E isso é uma pesquisa feita com, com jovens, não no efeito terapêutico, mas dá para a gente pensar. Era, um, era uma pesquisa na força de vínculos construídos a partir de jovens de 18 a 24 anos. E aí eles selecionaram pessoas que só se, só se uh, relacionavam presencialmente, que mantiveram sua conversa por videoconferência, só áudio e só mensagens de texto sem emotivo, Ou seja, sem carinhas de expressão. E o que, que eles descobriram? Que o presencial estava na frente. Maior vinculação, potência de aliança. A videoconferência veio colado atrás. Colado. O áudio, menos da metade. E a mensagem de texto sem emoção, menor ainda. Ou seja, faz sentido eu ter mensagem de texto com um paciente novo, que eu estou começando um trabalho agora, sem condição de expressar a emoção? Não. Tem algum sentido eu propor desligar a câmera e falar de telefone com o paciente que eu estou começando agora? Não. Porque eu faço ataques à aliança terapêutica. E o que, que a gente sabe sobre processo de psicoterapia? Tanto faz a terapia, o processo. Tanto faz a técnica, desde que o profissional domine. O que, que vai fazer a diferença? A qualidade empática e a, a potência da, da aliança terapêutica. Então, como que eu sacrifico uma, uma imagem se eu sei que ela dobra a minha condição de estar em vinculação com o paciente? Então, daí me dá, eu contorcer no meu eixo, quando eu escuto as pessoas, supervisionando outras pessoas, dizendo, não, não, não, nós nunca vimos uma pessoa, ela entra lá, deita no divã, ela fica de costas para a gente mesmo, para que a gente precisa de imagem? Não, a gente não precisa de imagem. Telefona. Tá funcionando super bem, tá indo super bem, é só telefone. Será? Será que essa pessoa tem a única experiência que contradiga todo o resto das pesquisas? Será que vale a pena superficializar uma aliança terapêutica só porque eu acho que ela é boa? Colocando a pessoa sem me ver, sem me cumprimentar, sem ter um contato comigo antes de eu pausar vídeo, mas ela pode abrir esse vídeo a qualquer momento? Por acaso eu sou um terapeuta que eu sou cego e de jeito nenhum eu posso ver aquela pessoa e ela também não pode me ver? Quando você deita no divã, gente, você levanta a qualquer momento, Não é assim? Ou seja, existe essa possibilidade de você requerer um olhar, conferir se está dormindo, né? conferir suas fantasias, se elas são realidade ou não. Com câmera desligada, você castra uma parte da percepção e joga sua aliança terapêutica no chão. Então, nós precisamos começar a questionar as pessoas pelas quais a gente pergunta coisas. E também no, questionar na melhor maneira do possível. Ah, vamos desligar as... Baseado em que ciência é para eu desligar a imagem? Quem foi que disse que eu posso desligar a imagem sem sacrificar? E aí as pessoas me ligam aos montes agora. Cláudio, os pacientes estão desistindo. Cláudio, o paciente está indo embora. Cláudio, o paciente fala que vai esperar o presencial. Cláudio, o paciente... Qual é a novidade? Se você desligou as coisas sem ler... Resolveu por conta própria, por sua própria conta, sacrificou as alianças terapêuticas. Então, gente, a gente tem que pensar antes. Né? Então, eu estou que ajudo colegas a revitalizar a clínica, a reiniciar o processo terapêutico, a não aceitar que o paciente vai embora, a colocar no consultório virtual seguro, a dizer: não, não, não, a tecnologia que não está adequada, ela está desvitalizando o nosso trabalho. De jeito nenhum, vamos sacrificar nosso processo. Faço questão que a gente tenha uma boa experiência. Não deixar a coisa, o tecido terapêutico esgarçar até ir embora. Tem toda uma construção. Temos que lutar pelo que a gente constrói. Temos que pensar junto sobre isso. Então, gente, se eu escolho um áudio sem combinar antes com meu paciente, sem perguntar como ele se sente, sem perguntar, sem contar para ele o que, que a ciência disse, porque eu posso, ele pode dizer para mim, não pode ser áudio. Eu posso dizer para ele: olha, é um terço da relação terapêutica, da potência que poderíamos ter. Você está disposto a experimentar? Pode ser que não fique bom. Ah, melhor não, né? Mas é só um mês. Ah, não, então só uma vez. Uma vez a gente faz de vídeo, eu me locomovo. Na outra vez a gente faz só o áudio, que eu não tenho como me mover. Tudo bem, já hibridizou. Já me deu condição de trabalho. Mas como é que eu consigo condição de trabalho? Equilibrando o enquadre. O paciente está comigo. Na psicoterapia online ou na híbrida, gente, a híbrida será uma realidade nesses momentos. O que, que vai acontecer? Nós vamos ter um paciente construindo novas possibilidades comigo. Pacientes em trânsito, pacientes que não vão pegar congestionamentos, pacientes que moram em outras cidades, pacientes que te procuram. Várias são as duplas terapêuticas com estados diferentes hoje em dia. Muitas vezes é pela, pela escolha, pela aptidão, pela especialidade, pelo valor. A pessoa mora numa, num centro que tem um custo de vida mais barato, e a pessoa daqui consegue ter um melhor terapeuta, mais bem preparado. Então, gente, é muito importante que a gente pense essas coisas. Essa é a vida da nossa clínica. Essa é a vitalidade da nossa clínica. E se todo o processo terapêutico depende da qualidade da aliança terapêutica, da potência da, da aliança terapêutica, como que eu não penso na tecnologia que eu vou utilizar? Como que eu rifo a aliança terapêutica sem pensar? Então, é importante que a gente resgate o pensamento, a reflexão, e que a gente construa junto. O objetivo é isso. Por que você atende? Qual essa é a missão? Por que você faz isso até hoje? Que tipo de aliança você acha que vale a pena? O que que você gostaria para você hoje, se você chegasse num consultório hoje? Você queria a missa dada para você? E você fala amém, vai? Ou você queria participar do seu processo? Você queria perguntar se pode outras coisas? Você poderia ter um gesto criativo e o terapeuta poderia acolher? De que jeito você já existe no mundo hoje e tá formatado aí sem perceber? Então esse é o convite da turma 11, abertura gente, pensar que clínica que eu quero, pensar que transferência eu quero, pensar que gesto no meu trabalho eu quero, pensar se eu quero compartilhar ou mandar, pensar se eu estou usando como muitos colegas usavam conosco, a, o peso da simetria transferencial para botar a gente num lugar onde ele comanda. Você usa a simetria transferencial até hoje? Que nós sabemos que a transferência não é igual. Ela é gigante do lado do terapeuta e bem menor na condição de lidar. Principalmente processos regressivos. Aí é absurda a diferença. Né? Vide que raramente o terapeuta, num momento regressivo, pede uma coisa para o paciente o paciente não atende. Então, se eu estou me valendo da transferência assimétrica para me colocar num lugar superior nessa clínica, Conversa com esse tempo? Conversa com a ética dos tempos atuais? É algo que eu devo propor? Ou será que eu tenho que repensar toda essa clínica, repensar alegremente o meu jeito de existir no mundo, e aí entram na minha, no meu jeito de propor essa clínica inovada, criativa, renovada, conversando com os meus valores, com os meus princípios usando a, a, a aliança terapêutica como roupinha que a gente veste. E ela tem que estar tá bem caída na gente, não pode estar tá justa nem curta, não pode ser sido a roupa que alguém usou. É a nossa. Nós precisamos flexibilizar o nosso eu terapêutico com ética, com responsabilidade, com segurança, com compromisso com o nosso paciente, com empatia, mas com criatividade, com vitalidade, com novas tecnologias, com novas propostas Para um novo paciente Que tem uma nova subjetividade Que sofre de outro jeito E quer ser cuidado de outras maneiras Qual o problema? Então eu convido você a todos esses desafios Convido você a dar conta disso tudo E fecho com uma frase Minha e do professor Marcelo Que está no nosso livro Esgotado três vezes Para nossa alegria É fundamental nesses dias de pós-modernidade Que o psicólogo conheça Avalie selecione criticamente e domine as ferramentas necessárias para realizar uma praxis que dialogue com a sociedade que ele está inserido. Então fica aqui a reflexão, o convite você vai ter um fórum para conversar sobre o que você achou, sobre aquilo que reverberou, se ficou bravo, está valendo também, se ficou inquieto, está valendo também, se achou difícil, mas possível o convite, potente o convite, escreva também, vá cocriar no nosso fórum, que nós vamos ter grandes interações lá. Os fóruns são excelentes para a gente cocriar e conhecer também a opinião dos colegas e os nossos colegas também. Então fica aqui o meu convite, Continue conosco, aproveite tudo que a gente tem para cocriar juntos, caminhe com a Casa dos Insights, curta, compartilhe, nos ajude a fazer um movimento de significado, de ressignificação da clínica e do que é essencial na clínica. Presença humana plena. Muito obrigada e até a próxima.